Sou o Luciano Monteiro e vou apresentar para você o Almar Cabral. Olha, o Almar. Falar do remete à exclusividade, bom gosto, requinte. Está num dos lugares mais nobres de Curitiba, bairro do Cabral. Então é um empreendimento muito bem posicionado, esse empreendimento. E quem realmente tem pulso firme, tem personalidade, aqui é o lugar para se viver. Ah, esse é o ponto alto do empreendimento, essa sacada que aqui estamos, é onde... As famílias vão passar a maior parte do tempo se divertindo, conversando, tomando bom vinho. E esse conceito do do Almar remete a um oásis, né? Uma paisagem, algo extremamente delicioso que quando você chega você realmente consegue relaxar. Então essa sensação de você trabalhar o dia inteiro, voltar para dentro de casa, você viver no oásis. É isso que que retrata o Almada. Vem cá, imagine no final de semana com toda a família reunida você fazer um belo de um churrasco, receber até a tua sogra que é possível. Aqui a tristeza pula de alegria. Mas também a sogra é só comer e também bora. Porque se ela pegar gosto pelo negócio, ela não sai mais daqui, hein? Onde está o Almar hoje é uma das poucas regiões ainda que tinha para se construir. É, veja, nós estamos ao lado do Graciosa Country Club, que é uma das maiores referências de Curitiba hoje. Essa facilidade e esse conforto que o Almar traz para você é que os diferencia de todos os outros empreendimentos. Quem não é de Curitiba vai procurar o Luciano Monteiro Que eu vou apresentar esse empreendimento pra vocês E quem conheceu o Almar, você pode ter certeza que aqui vai morar